Meu nome é Fernando Condo, é, somos agricultores familiares, cultivamos o alho e maturamos o alho para produzir o alho negro. O alho negro é um alho normal que ele é maturado. A gente colhe o alho no sítio e a gente coloca ali num forno com temperatura e umidade controlada. O alho vai ficando negro, né, amarelo, marrom, até que fica totalmente negro. Ele é muito usado para a saúde, fora do Brasil, mas aqui no Brasil a gente vende muito para pizzarias, hamburguerias, para food service. E aí como ele é doce, o pessoal no começo eles ficam com medo de provar, mas logo depois que eles provam eles né, é, como quebra muito o, o, a expectativa das pessoas, então o pessoal tem gostado muito. assim. E foi muito bacana pra gente conseguir divulgar, fazer as pessoas experimentarem nossos produtos, nossos derivados. né. Estamos atendidos pela Sebrae de Ribeirão Preto. E, graças a eles, a gente veio nessa, nesse evento aqui na AgriShow, que está sendo fantástico para a gente, encontrar com vários produtores, vários é, restaurantes, e conseguir divulgar um pouco mais o nosso produto. Eu sou colégio técnico agrícola, então, desde pequeno, quando eu estudava no colégio, é, eu vim aqui. É um prazer, a gente, graças a Sebrae, poder estar participando agora como expositor, né, e reencontrar vários amigos da, do meu mundo rural.